hoje eu quero contar um segredo pra você teve uma época na minha vida que por mais que eu trabalhasse quanto mais eu trabalhava parecia que as contas cresciam na mesma proporção que eu trabalhava elas iam crescendo juntas e por mais que eu trabalhasse não sobrava dinheiro o dinheiro nunca dava para fazer aquelas coisas que eu queria fazer pra mim pra minha esposa para os meus filhos pra minha família não dava quanto mais eu trabalhava parecia que pior ficava era como se se eu trabalhasse mais se eu ganhasse mil reais a mais aparecesse uma dívida de mil e duzentos pra atrapalhar tudo como é que eu resolvi isso bom deixa eu me apresentar primeiro eu sou o carneiro eu sou psicólogo e doutorando em psicologia como é que eu resolvi isso foi resolvendo uma crença que eu tinha e que estava expressa numa frase que eu falava uma frase muito simples muito simples. Mas que ela virava o mantra de background da minha história. Tá pronto para saber que frase que é essa? Eu sempre dizia para as pessoas, e falava isso em tom irônico, ainda brincando. Dinheiro não me sobra, mas também não me falta. Eu vou repetir para você. Dinheiro não me sobra, mas também não me falta. E o engraçado é que isso parecia a trilha sonora da minha vida. Tudo que eu fazia... Encaixava desse jeito Se aparecia alguma coisa diferente Parece que surgia um serviço, uma atividade extra que eu fazia E pagava aquilo Mas se o dinheiro sobrava, quebrava alguma coisa que eu tinha que remediar Com um o dinheiro que era o um dinheiro a gente viver a gente poder se divertir um pouco ou fazer, ter realizações Mas ele era só um dos mantras que eu tinha na minha vida Que era uma crença limitante Bom, eu vou te dar uma notícia boa Nos próximos dias eu, eu vou fazer uma aula online Onde eu vou ensinar como desbloquear, como detectar e desbloquear essas crenças limitantes Que te impedem de crescer, de ganhar mais dinheiro e de cumprir a sua missão Que era isso que acontecia comigo Estava me impedindo de tudo isso Será que você tem alguma crença parecida com essa que eu acabei de contar pra você? Eu vou te ajudar a descobrir isso se inscreva aqui nessa página, que eu vou te ajudar a descobrir e ressignificar, reprogramar as crenças limitantes que estão impedindo você de crescer, de se desenvolver como pessoa, como você quer.